Olá, queres ver este menino de 6 canais a ter 10 canais? Então vem comigo. Mas antes disso, se gostares do vídeo, deixa o teu gosto. Subscreve se não for subscrito e compartilha com os teus amigos para todos terem a mesma informação. E bora daí. Com esta atualização de 6 para 10 canais, o meu rádio vai passar a ter em vez de 2, passa a ter agora 4 canais auxiliares o tempo de inatividade passa de 1 um minuto para 10 minutos com esta atualização também posso mixar chaves pegar por exemplo nestas duas chaves e assim ter um, dois, três, 4, 5, 6 modos de voo por exemplo e vou precisar além do rádio como é óbvio este tipo de cabo, para poder fazer a atualização do nosso hum, rádio. Aqui na porta trainer, é onde eu irei ligar o nosso cabo. Está ligado. Deste lado, é para ligar ao computador. Depois de ter ligado no computador, vou aqui ajustar os dispositivos. Procurar pelo cabo, botão direito, propriedades, definições de porta, aqui em avançadas. Tenho que clicar aqui a dizer que é a porta 4, porque isto funciona só de 1 a 4. Aqui o sistema só funciona entre 1 e 4, só consegue reconhecer estas 4 portas. Ora, tendo aqui a porta alterada, ok, fazendo ok, não posso esquecer que aqui é a porta COM 4, venho aqui à pasta, que eu vou deixar o link destes fecheiros e do site onde também estão estes fecheiros e esta informação toda que eu estou aqui a divulgar. Vou haver dois, dois executáveis: aqui o 10 canais e o 6 canais original. O 6 canais original é o firmware de origem, não é? Se quisermos voltar atrás e instalar o original, ou então os 10 canais, que é o que eu quero fazer. Mas primeiro, venho aqui ao rádio: OK. OK, outra vez, vir cá abaixo. Entro aqui em Firmware Update, ok. Digo, ok. Outra vez ponho para baixo e digo, yes. E ele entra em modo update. viemos aqui, botão direito. Executar como administrador. Dizemos sim. A vocês não vos aparece porque eu tenho dois ecrãs. Portanto, vai para ser isto ou para ser isto. Colher a porta que é como 4 e clicamos aqui em Open Port. Se aparecer aqui isto escrito em baixo, quer dizer que está tudo ok, é só carregar em Program. Esperar um bocadinho que automaticamente temos o nosso update feito. O rádio irá iniciar. Reiniciou. Quer dizer correu tudo bem. Fechamos aqui a porta. Se vier aqui ao OK. Ao System. E vir cá abaixo ao firmware. Aqui. firmware ver. Já vai dizer. Que é a versão Beta. E se vier aqui ao Setup. Display, temos agora, não seis, mas 10 canais. Este update, conseguimos mixar chaves, ter mais modos de voo, e passar até 10 canais. Onde quatro são auxiliares, para podermos ter mais controlo e mais comandos sobre os nossos drones se quiserem voltar ao drone para trás e ter os seus canais é repetir -o tudo de novo mas em vez de ser com o executável o 10 canais pôr o executável de 6 canais original não apaga a memória isto, ao fazer isto não vai apagar as configurações que tínhamos anteriormente agora irei mostrar o, o rádio conectado aqui ao meu drone racing com o programa mostrar a diferença o rádio com 6 canais ou com 10 canais para neste momento o rádio tem 6 canais que está vindo aqui aqui com o meu receptor IA6B com este aqui eu tirei a capinha e pus aqui uma manga retrato para poder caber aqui no meu drone racing onde está ligado por ppm vou fazer um exemplo com os 6 canais e com os 10 canais, com o firmware normal, original e com o firmware alterado, para vocês verem a diferença do software do rádio com 6 canais e com 10 canais. Vendo aqui no rádio, já display. Vamos ver aqui os 6 canais. Tenho os 6 canais. Ora, tenho aqui estes dois canais. Vocês escutam a pitara. Porque é a minha chave. De... Que está ligada ao buzzer. Que é quando eu perco o drone. Assim no meio do mato. Encontro. E este aqui. Para armar e desarmar. Neste momento não acontece nada. Porque eu tenho o um acelerador a meio porque se estiver para baixo e bater esta chave vai fazer aqui grandes tragos o meu modo de voo seria esta chave mas como só tenho 6 canais tenho que deixar tenho que perder o canal do buzzer e passar o canal para aqui se virem aqui no programa vem o meu auxiliar 1 que é aqui a minha chave 5 Auxiliar um chave 5, auxiliar 2, armar e desarmar o drone, que é o meu canal 6. Como não tenho o canal 7, nem no programa, vai acontecer nada, nem no rádio. E esta é a grande diferença de ter 6 canais aqui e 10 canais. Como bem com 6 canais ficamos muito limitados. Para usar os 6 canais, tenho que desistir desta chave e passar esta chave para o auxiliar 2 que será depois aqui o modo de voo para ter o normal, o estabilizado e o acro, e assim com 6 canais também não há muito para dizer porque não há muito mais para fazer, para se um muito simples assim. Ora agora vou-vos mostrar com os 10 canais usando na mesma o IA6B. E já o freemware, já alterado aqui para 10. Ora, o display, como vem aqui no ecrã, os 10 canais. Os 10 canais. Aqui no programa, posso mostrar que em vez de ter agora os dois canais auxiliares, tem 4 canais auxiliares. Onde temos ali o auxiliar 1. E aqui não é creme, vocês veem que é o canal 5, que é o canal 6, que é ali o auxiliar 2. Que é o canal que eu tenho para armar e desarmar o drone. Neste momento ele não está a armar nem desarmar, porque eu tenho o um acelerador a meio. O canal 7, que é este dos, das chaves de 3 posições, que é onde eu tenho os modos de voo. E onde no programa aparece, que é o auxiliar 3, o auxiliar 4 no programa. É o meu canal 8 aqui no rádio. Depois ainda tenho aqui os potenciómetros. Que estes não aparece ali no programa. Porque eu só ativei estes 4 canais. Para aparecer. Porque é o máximo que eu consigo ter 4 canais auxiliares. O que eu podia fazer era pegar. Nestas duas chaves. Mixá-las. E assim sobrava mais um canal para pôr um potenciómetro. Mas... Num Drone Racing, não, não há assim grande vantagem em estarmos a, a mixar as chaves. Ora, e aqui fica um exemplo com o rádio já alterado com o era. Isto é tudo possível, porque eu estou a usar o PPM no IA6B. Se eu usasse fio a fio ligado à controladora só iria aparecer os dois canais. Mas se eu tivesse aqui o receptor e A10B, aí fio a fio já aparecia os 4 canais auxiliares, mas por PPM, o IA6B funciona a mesma e aparece os 4 canais se tiver em modo PPM.